muito utiliza o quiz e o precel somente para camuflagem de bloqueio ali tá galera e lembrando no próximo vídeo vai vir uma ferramenta muito mais muito top para vocês aí fala galera beleza trazendo para vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar algumas de algumas é, vendas diretas tá galera o que que é venda direta a gente consegue enviar o cliente do ponto a ao ponto B? Fazendo uma conversão, ali isso é chamada de venda direta, tá galera? Então eu vou falar de algumas aqui venda direta, que no meu caso eu considero como venda direta E vou dar duas, mais duas opções de venda direta para vocês, que eu acho também que é venda direta mas a gente pode ter uma mobilidade ali pra a gente estar tá fazendo diversas estratégias com essas duas últimas que eu vou passar para você tá galera a primeira delas é o que a página de venda a página de venda que a gente conhece quando a gente pega o cliente no anúncio e envia ele diretamente para a página de venda o que é a página de venda a página de venda é onde vai ter ali o benefício a dor que o produto ou o serviço vai atacar vai ter a prova social produto ou serviço que você está vendendo ali isso é a página de venda, tá galera? Chamou, é, a famosa PV, página de venda. A segunda opção que a gente tem é o quê? O advertorial. O que, que é o advertorial? Ele simula uma matéria. O que, que seria isso, Ali? É como se fosse uma matéria da Globo explicando passo a passo do que, que o seu, seu produto ou serviço ele melhora ou ele sana a dor, né? Ou ele resolve o problema do cliente, se for um serviço, né? Ele, ele destrincha passo a passo ali com prova social, com autoridade, vários é, especialistas ou no produto ou no serviço, comentando e falando sobre o seu produto ou seu serviço, né? Então o advertorial ele destrincha muito. E no final ele tem um pitch de venda, um pitch de venda que ele pode mandar para a página de venda ou diretamente para o checkout, aí vai depender da estratégia que a pessoa está utilizando. Mas o advertorial é isso, ele é, um, ele é uma matéria, ele é uma página, como se fosse uma matéria ali que a gente pode estar tá, é, vendo e passando muito autoridade para o nosso cliente, tá galera? Então assim, o advertorial é muito para crescer o cliente, normalmente... A gente envia várias pessoas para lá para estar tá fazendo venda. Já a página de venda é aquela famosa, dá na cabeça mesmo. assim Você envia o um cliente para a página de venda e, e seja que Deus quiser. Garante que a página de venda vai estar tá vendendo bastante, vai estar tá com funil excelente, vai estar tá com bastante prova social para estar tá vendendo. O advertorial, pelo contrário, ele aquece muito, mas muito o lead, né ou a pessoa que está adquirindo o produto ou serviço ali, ele vai aquecer bastante. Quando chegar na página de venda, é mais propício a pessoa comprar, porque tirada todas as dúvidas, já foi tirada todas as dúvidas, sanado qualquer objeção que ela tenha no advertorial. E na página de venda, ela só vai ali ver mais provas sociais e quebrar algumas é, outras objeções que ela tem e já fazendo a compra ali na página de venda. Mas todas a gente pode enviar ou para a página de vendas ou para o check-out ali vai depender da estratégia que a pessoa tá utilizando a terceira delas é o presel muita gente utiliza o presel com com qual objetivo fazer a camuflagem para o Facebook não detectar a nossa página de venda ou advertorial que a gente tá mandando para gente evitar um bloqueio tá galera aí ah, só lembrando galera eu vou gravar um vídeo onde eu descobri uma ferramenta que a gente pode pode ver se a gente vai tomar bloqueio quando a gente subir anúncio ou não, então depois desse vídeo eu vou gravar aqui, ele vai subir depois desse vídeo, tá excelente essa ferramenta onde a gente pode descobrir se a gente vai tomar bloqueio ou não, dependendo ali do link que a gente coloca, tá galera, então vamos lá, voltando. A terceira é o Precel, muita gente utiliza para camuflar isso, para a gente estar tá evitando bloqueio, porque normalmente o Facebook, ele começa a... É a entrar nas páginas de venda e como ele não gosta de muito antes e depois muita pele de muita promessa em ni qualquer nicho então ele começa a navegar nas páginas e a gente usa, utiliza o precel para tá camuflando o link para a gente tá evitando o bloqueio mas o precel também ele é uma venda direta porque se a pessoa colocar alguma descrição ali como se tivesse uma headline, uma copy, uma ação, uma chamada para ação, um call to action, né, que fala uma chamada para ação bem forte, um, uma headline bem forte, já pode, você consegue vender até no pre -sell. a pessoa já clica ali no pre -sell já com o intuito de comprar, quando chegar na página de venda ela já vai estar aquecida. Se você montar um pre bem bonito, bem bacana, você consegue é, fazer várias e várias vendas utilizando o pre -sell. Eu já vi bastante gente utilizando o pre desse jeito. Normalmente a gente utiliza ali, eu aprendi a utilizar o pre somente como camuflagem de ou endereço da página de vendas. Eu aprendi desse jeito, mas agora eu tô vendo que realmente o Precel não é somente uma camuflagem, tá galera? Então a gente vai a quarta, antes disso eu vou dar um bônus que eu falei que ia soltar dois, né? Eu vou dar um bônus aí pra vocês, é a isca digital, tá galera? Muita gente é, pensa que é, na isca digital não é uma venda direta, mas se você souber trabalhar realmente ali na isca, uma isca grátis, lembra que eu soltei pra vocês que eu disponibilizava um e-book totalmente gratuito, onde a pessoa é, cuidava do cabelo e lá no final tinha um link para a página de venda ou checkout out meu que eu vendi o Laliô. Isso era uma isca digital. É, é uma, uma venda direta, galera. É uma venda direta. Dando uma isca digital, uma isca grátis para a pessoa que no, no final do funil ela vai adquirir algum produto ou serviço, isso é considerado também uma venda direta, tá, galera? Então, assim... A isca digital, você sabendo trabalhar o seu cliente, você consegue fazer várias e várias vendas na só na isca digital você consegue fazer várias e várias vendas, tá galera? Então vamos lá. A quarta é o quiz, galera. Muita gente utiliza também o quiz somente para camuflagem de é, da página tá blo... para estar tá evitando para estar evitando bloqueio. E se você souber também trabalhar, tem alguns youtubers americanos que você consegue ver como que eles montam o quiz ali para estar tá aquecendo o cliente já no quiz e não só respondendo perguntas para estar tá camuflando o seu bloqueio. Tem muita gente mesmo utilizando o quiz de outra maneira para estar tá aquecendo o lead quando ele chegar na página de venda ou no advertorial ou até mesmo no checkout, ele já vai estar tá muito quente fazendo assim é, a compra do produto ali, somente a gente ir subindo a campanha, mandando para o quiz e depois para página de venda ou advertorial ou o, o próprio check-out mesmo, né? Então, assim, galera, o quiz, se a gente souber trabalhar bem ele, a gente consegue não só camuflar o IP, mas consegue fazer, uma, fazer com que o nosso cliente seja mais aquecido. A gente pode aquecer o nosso lead ali, dependendo do produto, ele chegar já na página de venda e já adquirir o produto, independente do valor, tá, galera? Então, assim, se você souber trabalhar muito bem o o quiz, você consegue fazer isso mesmo, aquecer o cliente, não só camuflar o IP, é, o camuflar a página de venda, mas aquecer o lead também, tá, galera? E vamos lá para o nosso bônus, que eu falei para vocês que é soltar mais um bônus aí, tá, galera? É o Manchat. galera, vocês vão ver muito eu falando do Manchat, porque o Manichat é uma das melhores ferramentas que você pode estar tá, é, se desenvolvendo e fazendo vendas na automação ali, que nem... Você pode trazer o advertorial para o main chat, onde você vai estar é, tá auto, automatizando o seu é, advertorial, que nem eu já fiz nisso, isso com o nicho de emagrecimento, deu boa, é, fiz isso com o nicho capilar e realmente fiz muita, muita venda também, tá galera? O, o main chat, a gente pode trabalhar nas duas maneiras, tanto na captura de lead e como na venda direta, e também até fazer com que o cliente, é, seja aquecido diversas maneiras ali, só que, porém, para ter isso daí, você tem que ter pago, tá, galera? Para você estar tá mandando mensagem diariamente para o cliente, para você estar tá aquecendo ele para depois vender. Mas isso não é considerado venda direta. Venda direta é o quê? O cliente sai do ponto A, chega no ponto B e adquire o produto ou serviço. Para mim, isso é venda direta, tá, galera? E no Manchat você consegue fazer isso muito, mas muito bem. Saber trabalhar o cliente ali, tanto nas perguntas, sabendo direcionar o cliente, onde ele pode adquirir o produto diretamente ali no menu chat que né eu expliquei para vocês. Podem, é, você pode colocar diretamente o checkout ali, ou mandar o cliente para o advertorial, mandar o cliente para a página de venda, mandar o, o cliente para o quiz, mandar o, o cliente também para o pre-sell, onde se você tiver um criativo muito chamativo, que gera muita curiosidade num público muito assertivo, você consegue fazer diversas maneiras. Você pode até ter as quatro... As quatro estratégias somente no Manichat, tá galera? Por isso que eu falo que o Manichat é uma das melhores ferramentas para você trabalhar na automação ali. Onde você pode fazer uma automação onde cada pessoa vai cair num determinado funil. Se a pessoa estiver muito fria, você pode mandar ela diretamente para o advertorial, onde ela vai ser aquecida. Se ela já estiver mais ou menos quente ali, você pode mandar ela diretamente para a página de venda se a cliente tiver se o cliente tiver já muito quente você já pode mandar ele pode vertorial sem você trocar ou sem você mexer no seu criativo para mim é uma das melhores ferramentas também para você estar tá vendendo é fazendo tráfego direto para venda tá galera então essa foi as quatro então essa foi as quatro é, dicas de vendas direta né que é o meu ponto de vista são é, as principais aí que a gente trabalha no Facebook né Página de venda, advertorial, quiz e pre-cell. Muito utiliza o quiz e o pre-cell somente para camuflagem de bloqueio ali, tá galera? E lembrando, no próximo vídeo vai vir uma ferramenta muito, mas muito top para vocês aí, para estar tá evitando qualquer bloqueio antes de subir anúncio, tá galera? Se esse vídeo fez algum sentido para você, não esqueça de dar aquele joinha. Se você não é inscrito aqui embaixo, se inscreva. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?